E sem contar que eu tô achando, obviamente, que o Gasly é o grande bode expiatório da Fórmula 1. É o grande bode expiatório. E assim, é esse exemplo máximo, porque assim, a cada cinco minutos piscava uma punição, uma observação, um... um, um não, tudo, tudo que aconteceu com o Gasly na cuida de ontem Tudo. E a punição que aplicam para ele é exatamente isso. Então bater, jo jo jogar o carro deliberadamente contra o coleguinha e abrir uma distância de 10 carros, imaginária, é a mesma coisa para Fiat, você resume muito bem. Gabriel Carvalho, você que olhou os documentos, por favor, traga a sua impressão. Bom, vamos lá, é, a Haas, obviamente, indignada com, com a questão, porque assim, eles foram, em muita, entre muitas aspas, prejudicados, né, por, pelas bandeiras é, preta e laranja, até porque o Magnus assim, não consegue fazer uma largada limpa na vida dele, eles foram lá e protestaram, até porque, enfim, a Haas tá numa briga aí, com a AlphaTauri, né, para ver quem fica em oitavo no Mundial de Construtores, então, é, por mais que o Magnussen tenha pontuado finalmente, qualquer ponto importa a esse estágio do, do ano, até porque são duas equipes que não necessariamente carregam grandes pontos indo para as corridas. Então eles fazem um protesto a respeito do Pérez, né, porque o Pérez resolveu brincar de Stock Car com o Bottas na, na primeira volta, né, e brincar de Stock Car não, não tem uma opinião política ruim, mas sim de, de, de ficar batendo, né, batendo com a asa ali no... O carro do, do colega e também por causa do, do espelho do Alonso. E aí é muito curioso, né? Porque o documento da o documento da Red Bull, né? o protesto em cima da Red Bull... Ah, parênteses também. É, os dois protestos foram feitos com atraso. Eles foram feitos 20, com 24 minutos de atraso ao período, ao prazo, onde os comissários aceitam protestos é, sobre o resultado. É bom lembrar isso aqui. Então, enfim, se, se eu chegar no, no portão do Enem 24 minutos atrasado, não vão me deixar entrar, né? Mas... Os comissários aceitaram, né? Falaram, não, beleza, vamos, é, vamos aceitar o seu protesto, mesmo que ele esteja fora do prazo pedido. É, no caso da Red Bull, é, a desculpa do, do Joe Bauer é que, depois que o, o pedaço, o end plate do, do Pérez é, cai, a Red Bull entra em contato com ele e manda fotos, né? Para provar que não, é, não era uma situação insegura. E de, realmente, de fato, não é inseguro, depois que a peça cai, ela não está levando... É, ela não tá colocando ninguém em risco, talvez o próprio piloto, né, por uma questão de, de falta de aerodinâmica, mas é claro, se é, tivesse uma perda aerodinâmica forte demais, ele teria parado para colocar outra placa, mas a realidade é, o negócio ficou lá balangando por algumas voltas, 21, ninguém foi lá dá, exigir que ele trocasse aquilo, nem nada, já, já é um ponto, e aí o protesto, inclusive, ele tem uma página, só falaram que é isso e, enfim, já era. No caso do, do, do Alonso, é, eles falam, né, que. Outro, outro ponto muito curioso: a Haas, conta, a Haas afirma no, no protesto que eles contaram a, a direção de prova duas vezes sobre isso durante a corrida. Ou seja, a Haas notou, a Haas não esperou a corrida acabar para falar sobre o tema. Eles falaram duas vezes. A FIG ignorou. A, a, a, os, os comissários simplesmente ignoraram a, o protesto da Haas durante a corrida. A comunicação que a Haas fez para dedurar que o, o espelho estava balançando. E aí eles falaram, né, que eles deduziram, né, entenderam que era uma situação de risco, porque se o espelho eventualmente caísse poderia atingir alguém e tudo mais. Enfim, a asa do Pérez cair e atingir alguém, aparentemente, não é nenhum problema na visão dos comissários, mas o espelho e o Alonso é. E aí até curioso que o Alain Perman, que é o diretor esportivo da Alpine, que foi o representante da Alpine na audiência que ele foi realizada, ele justifica é, que não houve falta de segurança, ali por conta de um incidente com o Leclerc, no GP do Japão de 2019. Eu não sei se vocês lembram dessa corrida que o Leclerc dá no meio do Verstappen na largada, e tem até uma cena, né, que ele tá assim, antes da C-130R, que ele está pilotando a 300 por hora ele segurando, o... ele com uma mão no volante e a outra segurando o espelho. Eventualmente, o espelho também se desfaz do carro, se eu não me engano, eu não lembro se foi o espelho, um pedaço da asa dele que bate no carro de trás, que se eu não me engano era do Hamilton, e nada a FIA fez naquele dia, nada. E, a, e os comissários eles dizem que isso não foi o precedente. Que um outro caso de um espelho caindo, também por conta de um acidente, não foi precedente. E aí eles julgam com a punição, né, eles punem o Alonso com um stop and go, né que o stop and go seria de 10 segundos, pela Alpine ter é, deixado o carro em condições inseguras na pista, e por isso vira uma punição de 30 segundos. Mas a questão é, beleza, é, estavam em condições seguras, porque ficou balangando lá o tempo inteiro? Sim, concordo. Mas se estava inseguro, por que você não tomou uma decisão durante a prova? Porque assim foram 34 voltas disso. Ele ficou mais de 30 voltas lá com o espelho balangando até eventualmente cair. Por que você não tomou uma atitude durante a prova? Teve tempo suficiente para você determinar isso. Por que você não ouviu o protesto que a Haas fez? A Haas falou duas vezes eles basicamente admitem lá no, no documento, lá na, na decisão final. Que a Haas falou duas vezes e tipo, eles não fizeram nada. Pra depois. Então, enfim... Era pra punir? Sim. Era pra punir durante a corrida? Sim. Depois que passou cinco horas e você não fez nada, não adianta punir. Você só vai estar estragando a corrida do cara. Até porque se você pune na hora, se você entende, se você dá a bandeira é, preta e laranja, você dá a chance dele se defender. Você dá a chance de quem sabe do Alonso voltar pro fundo do pelotão e, assim, salvar um décimo lugar que seja. Ele, ele foi tirado essa oportunidade. Então, assim, é simplesmente patética essa decisão. É, vai ter essa audiência quinta-feira, eu não acho que vai mudar nada, sinceramente, eu não acho que vai mudar, é muito difícil a FIA reverter, é, e isso a gente viu em todos os protestos, não só no, no protesto do Verstappen, mas, pô, do, da desclassificação do Ricardo no Japão em 2019, enfim, de, de vários casos de, de protestos de lá pra cá, não teve nada. Então, enfim, é mais uma decisão inconsistente, é curioso até o tom que o Alonso adota, né, dele falar de se estamos nos rumos do esporte, porque, sinceramente, se o Alonso, o, Alonso, o que, que ele tem a ganhar hoje? Nada. Ele tem 42 anos, ele já tem a carreira dele. É que, claro, ele tem obrigações contratuais com Aston Martin é, pelos próximos dois anos. Mas seria muito curioso se o Alonso, é, enfim, novamente, o recurso da Alpine fosse negado, o Alonso falar, beleza, ó, chega então dessa palhaçada, eu vou junto do meu amigo Sebastian, eu abandono isso aqui, chega. O problema é de vocês, vocês que lidem com a FIA aí, não é mais problema meu, não tenho nada... Não tenho nada mais a ganhar, já provei tudo que eu tinha que provar, não tenho mais nada a perder também. Então, vocês que façam o, a palhaçada que vocês queiram com as suas decisões, com os seus comissários aí, e eu vou fazer outra coisa na minha vida, eu vou correr o Dakar de novo, entendeu? É, é realmente o meu desejo é que o Alonso fizesse algo assim. Infelizmente, ele tem obrigações contratuais que eu acho que ele vai é, cumprir, mas é, toda a desculpa, toda é, a questão do dois pesos, duas medidas, a inconsistência dessa situação toda... É, é simplesmente ridícula por parte da fila.